Boa tarde, qual é o nome da senhora? Guilhermina Maria de Assis. Como é que a senhora é conhecida? Buzinha. Hein? Buzinha? É? Buzinha. E o, quantos anos a senhora tem? 89. Vai fazer 89. E o, a senhora é buziana? Sou nascida e criado. Filho de buziano? Como é que era, me conta como é que era a vida na sua infância aqui em Búzios? Olha, eu nasci e me criei lá no canto do Revela, no Manguinho, na praia do Manguinho, eu sou da praia do Manguinho, lá no canto do Revela. Ali a gente pescava, eu fazia jangada com meus amigos, aquela jangada de pita, ia pescar cocoroca, meus pais pescavam para fora, na, na ilha de âncora, e era assim, nós só vivíamos do peixe da roça. E que, o que que tinha na roça? feijão, a gente plantava feijão, plantava, plantava milho, plantava aguando, plantava banana, plantava cana, isso tudo. Mandioca. Aula, mandioca, fazia farinha, eu fazia farinha. A saída sabe que eu chegou a ver, eu fazia farinha. Carregava eu... mandioca na cabeça, levava a casa de farinha, servava, fazia, fazia massa, depois. Botava para secar a massa e a fazer fazia farinha. Eu já fiz muita farinha. E aonde que era a casa dos seus pais? Era lá no canto do Reveira, no cantinho do, do, da Praia do Manguinho. Canto, canto, canto, de esquer, canto, direito. canto direito. Lá no cantinho que tinha até um manguezal Sala na frente. E a casa ficava pertinho da praia? Ficava quando, quando tinha maresia, a água entrava para dentro de casa. E o seu pai trabalhava em quê Com a escava. Uma pescava ali na costa? Não, e... pescava lá, farinha de âncora, lá botava um pano de, de avela assim e saía para pescar. Ficava muitos dias fora? Não, só um dia. Aí voltava, voltava né? Voltava, a uma cheia de peixe. E a... vocês comiam então, era peixe? Peixe e arroz. E arroz Bando e feijão, a gente não comprava nada. A única coisa que a gente comprava, era o arroz, mas meu marido não comprava tanto não. Naquela época, quase não tinha dinheiro para comprar arroz. É isso que eu ia perguntar. Como é que arranjava dinheiro? O papai vendia os peixes. Vendia onde? E saía do cesto da cabeça, ia lá pro lado da rasa, pro lado de tudo, eu vendia o peixe da cabeça. E conseguia vender? Vendia. Mas não existia dinheiro, não. Ah, eu, eu já alcancei até vinte. Só não valia mais. Aí foi o tá de cruzado, cruzado. Eu alcancei até o ventei. Só que tem que ir de banalizado. Aí veio o cruzeiro, cruzeiro ou cruzado, sei lá, não foi Cruzado. E o... aí a senhora estudou onde? Em vale lugar nenhum. A senhora. Nenhum lugar? Não teve escola para nós. Pô. A senhora fica triste em saber disso? Não, Não fico saber. triste. Mas eu estudei uma vez, no tempo da guerra, que estava guerra, né? Todo mundo vinha navio para fora. Aí veio um navio pro o nome Jaceguai. Aí trouxe uns, uns marinheiros, né? E um, um marinheiro desse Jaceguai, começou a namorar minha irmã, minha, minha prima. Namorou minha prima. Ele era marinheiro, todo de branco. Gente, de branco. Aí, aí disse para mim, mim comprar um, uma, uma cartilha de ABC, antigamente era cartilha de ABC. Aí ele vinha namorar a minha, minha prima, aí ficava me ensinando, ensinando o ABC, aprendi com ele. Marinheiro de guerra, aprendi com ele. Hoje eu sei ler, escrever, porque ele me ensinou. Que coisa boa, né? Hoje em dia, aí acabou a guerra e foram embora. Enquanto tinha guerra, ele estava acampado na Praia Brava, naquele morro da Praia Brava, fizeram, espécie um circo, né? De lona e ficaram ali. Olha só. Quer dizer que a guerra foi ruim para alguns e bom para outros, né? É, para mim foi bom. Eu aprendi ali. <risos> se não fosse Marielo. <risos> e se não fosse Marielo? O quê? Como é que a senhora ia aprender isso? Não aprendia nada. Ficava burra. <risos> e como é que era a. a, a, a como é que vocês compravam? Agora, como é que vocês compravam roupa? Com que dinheiro? O roupa? É. Que vestido. Nada, aquela, aquela chita barata, sabe? Aquela chita barata, fazia aquele vestido tudo A gente cozia até na mão. Fazia até na mão aquele vestido. Isso aí vestido de nichita. Aqui, tipo, ai, por Deus. E como, é que, e como é que fazia para quando tinha festa? É? Quando tinha festa? <risos> a gente ia quase com o mesmo vestido que andava em casa. Nada, uma de dedo, né? Antigamente era sandália de dedo, mas era de pau. Era de pau, não era assim, coisa não. Era, a sova era de pau, madeira. E aí, como é que era o lance do namoro? <risos> Como assim? Como é que a senhora começou a namorar? Eu namorava muito. Gostava, namorava caramba? Gostava, não. Caramba. Hein? Gostava de Gostava namorar? Gostava de namorar. Quem foi? Namorei uns, uns, assim com os 17 anos, ah. namorei uns três. Aí depois eu não tinha mais contas. Namorei um profissão, profissão nele. Ah, Cadê eles? Tá tudo morto. Ladou tudo que é de namorado? Até o marido mesmo de verdade foi também. Aí a senhora conheceu seu marido como? Ah, meu marido, ele morava lá em Caxias. Ele era daqui de Buso, mas a família dele foi para Caxias. Qual era é o nome dele? Era Francisco de Assis. Aí um dia, e a família dele também, tinha família aqui em Bussos. Aí um dia ele apareceu. Aí, aí tinha o Bidia, que era, que era namorada da minha irmã, a, a, apresentou ele para mim, na minha casa, na casinha de pau a pica e Aí ele foi, chegou ali, ficou conversando, batendo papo, batendo papo, batendo papo, até que quis me namorar. Só tinha quantos anos? Tinha umas gente, tinha uns 22, 23. Tudo isso. solteiro Aí começamos a namorar, namorar, namorar, namorar, namorar. Aí fiquei no... Aí ele me pediu em um casamento, meu pai. Aí ele não me esperou casar, fez a safadeza comigo. Aí, é, fez safadeza. Aí, aí. Sim, eu ele safadeza. fez safadeza com a senhora ou a senhora fez safadeza com ele? Não, mas eu não quis fazer safadeza com ele, não. Eu queria casar de o e o José Grinaldo. Mas aí ele fez safadeza. <risos> é, ele quis safadeza, fui pra, porque eu fui obrigado. Eu já era noiva, né? Eu fui obrigado a fazer a safadeza com ele. Mas aí. <risos> ele fez isso para garantir a senhora? Garanti, é, garante. Ele era esperto. Esperto, não. Aí o que eu tenho andando? Aí vocês casaram? Hein? Aí nós casamos, eu casei aqui em Bousso. Casei na casa de, um, de uma amiga que já morreu. A família, já, o, o marido já, ela já morreu. E ele trabalhava em quê? É, ele, ele trabalhava em costume carioca do Rio. Sabe, sabe o que é isso? Sei lá na perna é, é, isso mesmo. Aí depois, ele, depois que ele casou, ele largou. Deixou o costume carioca e foi trabalhar no mar... no mar... no mar novo, no lá para os abrões, né, pra Vitória. Ele era pescador depois, gente foi pescador. E aí, quantos filhos? Treze filhos. Treze? Doze, né? Treze. Doze. Treze. Eu sou Treze. Dois, três ou três morreram. Tem quatro mortos. Tem quatro filhos, homem morto. Então... Só um, que era, só um que tinha 23 anos e o resto era tudo de um ano, uns meses. E vocês moravam onde aqui em Moço? Nós morávamos na Rua das pedras Como é que era a Rua das pedras Ah, era chão puro, mato, mato. Mato por cima, mato coisa e aquele trilhozinho por baixo. Não era assim não. E a casa de que a senhora morou, como é que está agora? Ah, agora meu marido vendeu e antes de morrer Agora nem sei é onde é. Virou uma galeria. Virou uma galeria, qualquer coisa lá na Rua das Pedras. Não tinha mais ninguém no lugar não, sabe? A senhora fica triste em ver o, aquele... aquela bus, Rua das Pedras, quando a senhora era nova, quando a senhora cuidava das crianças, passeava com as crianças. Como é que está hoje? Ela água na cabeça. Pois é, como é que conseguia a, água? A, a gente ia para o poço, para água. Cata água de barril, de noite a gente saía com o barril para encher d'água e vinha gastando o barril. Enquanto eu vi isso, era na cabeça. Era poço. A senhora disse que seu marido morreu cedo? Morreu. Morreu com, 24, com 44 anos. E aí, a senhora fez o quê? Hum, hum, não sei não. Porque... <risos> com todos os filhos, como é que a senhora fez para escapar, para criar? Ficou tudo pequeno. Não, não, não ficou nenhum grande, o mais velho ficou com 15 anos, e foi Zenil. Aí comecei a pescar nas pedras, para vender os peixes a Joque Maia eu, vi, eu matava os peixes, ia para as pedras, pegava chuva, pegava trovado, pegava, pegava, pegava tudo, estava pescando. Aí quando a gente trazia o peixe, meus filhos vendiam a Joque Maia um homem na Rua das Pedras, lá no final da Rua das Pedras, que ele comprava os peixes. Foi isso que eu criei meus filhos. Com peixe e trabalhando na roça de, das pessoas, para ganhar dois, dois reais, um real. Não, naquela época não era real, era, era cruzado ou cruzeiro. Foi difícil, né? Foi difícil. Trabalhando muito na roça dos outros para pegar dinheiro para criar os filhos. Mas ninguém passou fome, não? Né? Ninguém passou fome. Necessidade de Não tive ajuda de, de, de ninguém. Criei meus filhos só pescando das pedras e trabalhando na roça dos outros para criar. A senhora pescou muito lá no Criminoso? Né? Pesquei Lá no Criminoso que foi a desgraça. Como é que foi a desgraça? Nós estávamos pescando, tinha duas, nós estávamos pescando e tinha dois rapazes do Maguini pescando também com a gente. Aí eles foram lá para cima para merendar, né? Aí eles gritaram: corre, menina, corre, criança, que veio, corre, menina, que vem uma vaga de mar aí. Eu corri, cheguei na, numa boca de pedra assim, me agarrei na pedra, abri as pernas e me agarrei nas pedras. E ela, parece que não deu tempo, depois quando eu o mar, ela disse: desaparecidos no mar. E eu, Estava caído, assim mesmo o mar me, me derrumbou, mas só que tinha que não me levou O mar, o mar alto não, deixou nas pedras. Ele escoou e eu fiquei nas pedras, mas me ralei toda, eu, eu fiquei quase despida, fiquei tudo. E o mar, força do mar a força das pedras rasgou a roupa toda. Aí os dois rapazes que estavam lá, aqueles que gritaram, aqueles que me socorreram. Aí tinha dois pescando nas pedras, pescando na, na, na laje. Aí que veio, me, os dois que estavam pescando comigo, me levou até a prainha. O, na, o barco lá, o bote deles dois, me pegaram. Me trouxeram aí, tudo trouxe para casa. Aí eles me levaram para Cabo Frio para me, inter, me internar. Eu fiquei toda machucada. Massou eu a bacia. A cabeça não, eles ficam toda ralada, tudo aquilo, estava tudo ralado. E naquela época médico tudo era Cabo Frio, não era né? Era só Cabo Frio. E era difícil chegar em Cabo é, Frio? Era difícil, só tinha. Naquela época só tinha um ônibus ido e volta. Um ônibus. Aí o meu, o rapaz que, era, que tinha um táxi, aí que levou a gente, a Laurídia veio, me pegou e me levou para Laurídia, filha de Canafanô. E quando os seus filhos ficavam doentes, como é que fazia? Hein? Quando ficavam doentes, precisava levava, de médico? Levava, fico. levava no, no ônibus. Lá para Cabo Fundo? Né? Um dia, eu, meu filho desceu, o menino estava com uns 11 meses ou um ano. Aí ele na época eu morava na Rua das Pedras. Aí eu levei meu filho para o médico. Aí o meu filho piorou, piorou, botaram no um balão de oxigênio, né? Aí no balão de oxigênio ele morreu, não, ele estava com os 11 meses, foi assim. Ai meu filho, tá para trazer aquele filho morto nos braços, até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa com meu filho morto nos braços, meus braços estava todo dormente, dormente da friagem, morto, morto. A senhora trouxe a pé de Cabo Frio para cá? Não, carro? não, trouxe, trouxe no, no, no carro, no ônibus. Trouxe, tinha um ônibus de ida de volta, de noite. E foi de noite. Aí as, o, o, o hospital era só de enfermeira, só as enfermeiras que tomava conta. Aí elas mandaram eu enrolar no... Mandaram eu enrolar o garoto na manta e fingir que estava vivo. Quando cheguei em casa, meus braços tudo dormente. Ô oh, Jesus, nem sei que é você. E o E a senhora que conheceu Búzios dessa maneira, com todas as dificuldades, mas com a tranquilidade. Tranquilidade. Né? Tranquilidade. O lá antigamente era muito melhor de que Búz agora. O Buso agora, agora tá é muito. Só gente de força, gente estranha, não tem mais ninguém no lugar. A pessoa do um lugar foi lá para a rasga, outro foi para sem braço, outro foi para Camofrio. Tem pouca gente do lugar. A senhora fica triste? a sua cidade invadida pelo pessoal de fora? Fico. Tico. Eu gostaria dela ser como era antigamente. Quando a senhora passa na, no lugar onde a senhora morou quando era criança, com seus pais, depois casada com seu marido, com os filhos, o que, que a senhora sente no coração? Ah, eu nasci na praia do Revelo, lá no Manguinho, né? Aquele canto, hum. canto. E a senhora de... já voltou lá depois, agora? Não. Nunca, mais. nunca nunca mais nunca mais a gente saía dali dali para ir para a rasa pela aquela pradê né e ia para a fazia um culto na rasa né a mamãe levava a gente pro culto a gente ia de pé andando naquela naquela até chegando na casa e depois quando casou veio morar na rua dos perros quando eu casei fui morar no rio, rio de meu marido morava lá ele morava lá Morei, na, no, na, morei no Caxias, na Vila São Luís, em Caxias. Sabe? Depois veio para cá. Depois meu marido veio para cá, que começou a fazer uma, uma casinha na Rua das Pedras. Aí eu tive mexido de tudo na Rua das Pedras. Tem saudades? Tem. Muito. Tempo? Eu tenho. Quando passa agora na Rua das Pedras, o que, que sente no coração? Tristeza, tristeza de ver minha casa, que nem sei mais nem onde, onde fica no meio de tantas casas, não sei nem aonde fica a minha casa. Eu era duas, era uma assim e outra assim. Uma era salão, porque meu marido gostava de fazer baile, sabe fazer? Fazer baile era salão. Duas casas. O senhor ver quando tiver duas casas, uma, uma perto da outra, era a minha.